Você tem uma realidade, Jesus, e a representação, ele tentando, é, se comunicando com a gente, mostrando isso de vários modos, certo? Mostrando isso de modo que a gente é, entenda, né? Só que ele vai entender, ele mostra num lugar, mostra através de uma parábola, no outro lugar, mostra através de uma metáfora, no outro, no outro lugar, ele mostra através de uma, de uma palavra simples, no outro lugar, de uma palavra composta e tal, e vai, vai, e assim vai, né? Então, por causa da finitude dessas coisas materiais as coisas materiais são finitas não dá para representar a realidade mesmo com uma palavrinha simples né a parábola é assim a parábola é assim ela é uma representação de uma realidade ou da realidade